Olá, Daniel aqui e eu vou falar sobre auxílio emergencial. Esse vai ser um vídeo muito rápido, sem edição, sem vinheta, sem nada, vamos direto ao assunto. A partir do dia agora, 6 de abril, o governo vai liberar é, novos valores para o auxílio emergencial de 2021 tem algumas regras e se você não sabe quais são essas regras, eu vou deixar aqui na descrição o link onde eu explico todas essas regras. Algumas pessoas vão receber entre o valor de 150 reais, outras pessoas de R$250,00 e outras pessoas no valor de 375. Todo mundo que recebeu auxílio emergencial em 2020 pode receber em 2021 de novo. Né? Tem as condições aqui embaixo para saber se você está dentro ou não. Né? Muitas pessoas também acabaram achando esse valor muito baixo comparado ao valor do ano passado, que foi R$ 600. Reais. Tem até um vídeo aqui embaixo onde eu falo sobre, melhor sobre isso, sobre a taxa de rejeição desse novo auxílio, de uma pesquisa que foi realizada. Mas o mais importante nesse vídeo aqui é você saber os links, né? governo libera para consulta, confira se você foi aprovado ou não, porque é, muitas pessoas estão mandando, né, mas estão sendo reprovadas. Então, aqui embaixo nos links, eu vou deixar a descrição é, dos sites oficiais, do que você precisa fazer, do como você precisa proceder para conseguir ser aprovado, tá? E para consultar, para saber se você, o seu benefício está liberado ou não, tá certo? Então, aqui, a, a previsão de que o serviço estivesse pronto agora, no dia 1º, mas para consulta, né? Mas só ficou pronto agora na sexta-feira, que era feriado. É, enfim, então acabou que tudo vai ficar para o dia 6 mesmo, tá? Uma outra coisa importante, a contestação, tá bom? É, as pessoas que fizerem consulta e forem inelegíveis, né? Elas terão 10 dias corridos para fazerem contestações. Ou seja, se você... É, apareceu reprovado para você, você precisa clicar em contestar. Tá? O sistema aceitará apenas critérios passíveis de contestação. Aqueles... É, onde os auxílios são processados é, da mesma forma que aconteceu ano passado. Então, o é, que que significa? É, após o recebimento da primeira parcela, caso você venha a ter é, é, a função também cancelada, você pode contestar também. Então, em alguns casos aqui, até o governo já está dizendo que pode dar erro, olha que coisa bizarra, né? Mas, assim, em alguns casos, é, até as pessoas que receberem a primeira parcela, mas tiverem as outras negadas, vão poder contestar, beleza? Então, é isso. Você vai poder usar o site do Ministério da Cidadania, que eu vou deixar aqui. Os pagamentos começam agora a partir do dia 6 de abril. Ah, ó, pagamentos emergenciais começaram por dia 6 de abril para o público escrito em 2020, tá e para as integrantes do Cadastro Único. É, trabalhadores informais que entraram no auxílio porque perderam a renda devido à pandemia começarão a receber... A primeira parcela a partir do dia 16. Essa é uma informação importante também. Conforme o calendário de pagamentos do programa. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo também o calendário. Para que você possa acessar. Tá bom? Esse calendário é super importante. Que você é, tenha em mente. Para que você não... Ah, não... crie expectativa e acabe recebendo no um dia errado. Beleza? O benefício será parcela de 150, 250 e 375. Tá? É, isso depende se você mora... Sozinho ou não. A renda total da família não pode superar três salários mínimos, ou seja, 3.300 reais. E é isso, tá bom? É, vou deixar aqui na descrição as, os, as parcelas para que, é, que você possa acompanhar melhor, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, clica aqui em curtir se você gostou do vídeo, beleza? Tchau, tchau.